Desilusão, raiva, apatia? Estamos falando de Game with Gold de junho? Fala galera, meu nome é Carlos Sissato e esse é o canal Faixa Verde, o seu canal de informação sobre Xbox, Playstation, Nintendo e outras plataformas, apesar que Nintendo nem um pouco, sei assim, porquê. Vocês sabem como é que é? A Nintendo vai lá e strike em você se você falar qualquer coisa sobre nintendo, então a gente fala só um pouquinho assim só para dar aquela, aquele gostinho no canal, tá? Então hoje eu tive que pensar, eu tive que esperar um pouco diluir, porque ontem eu fui dia 26 é, de maio, a Microsoft lançou o seu jogo, as informações sobre games if gold de junho e logo começa a chuva de vídeos né, na internet chuva de informações falando: ah, que é ruim, ah, que é uma desilusão, ah, que a Microsoft fez um, um negócio horrível esse mês e assim, eu preferi nem fazer vídeo ontem, tá? Então, primeiro eu precisei diluir um pouco a informação para estar tá falando alguma coisa no canal, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Ontem a gente tem um anúncio aí da Sony fazendo o lançamento de Call of Duty é, WW2 tá? um puta jogaço, joguei lá, é, fiz a informação e tal, joguei mas você tem que recordar que no mês de maio dois jogos terríveis também, então assim não podemos falar do time dos caras de que ah, lançou um jogo bom, os caras acertou esse mês lançou um jogo que está extremamente caro na plataforma do Playstation dava lá caro, pelo menos aqui no Brasil R$ 149 e ele tá zerado tá custo zero aí para esse mês, tá? E aí vamos aos games with gold, então a Microsoft foi, o grande choro da galera foi ter falado que vai ter Shantai and pirate Course então do dia 1 de junho até dia 30 de junho tá? Então um jogo bem bacana ele tem aí um... um uma pegada mais ou menos no estilo aventura Para quem jogou The Tales no Xbox 360 Para quem jogou, vamos lá, é... A, é... É... Então mais ou menos uma pegada desse estilo tá Então é um jogo de aventura de fase muito bom, muito bem feito É um indie de qualidade tá E aí a gente vem com o Xbox também Um Xbox One com Call of Talk tá? Call of Talk é, do dia 16 de junho, vai estar disponível até dia 30 de junho, esse realmente, uma escolha terrível da Microsoft, um jogo que pra mim, assim, é um jogo de conversa, você vai lá conversando, aí você responde, você faz o cafezinho entrega, você joga de novo, então assim, é um jogo de historinhas, então vamos supor que você vai lá e histórias realmente Realmente, é, não é um jogo bom, tá? Aí a Microsoft resolveu entregar um jogo de Xbox clássico, tá? Destroy One Woman. Destroy One Woman é um jogo que você é um alienígena, você invade a Terra e você tem que dominar a Terra. Um jogo muito bom na época, feito na época do Playstation 2, aí, na época do Xbox clássico. Um jogo muito bacana para você estar tá relembrando. Lembre-se que a Microsoft, ela lança dois jogos de Xbox e dois jogos clássicos, podendo ser é, Xbox 360, Xbox clássico uh, Nessa plataforma tá? E também Cine Mora, tá? Cine Mora, que é um jogo de Navinha estilo aí R-Type ou Shoplifter Shoplifter é um helicóptero Mas assim, de tiro tá? Então você tem do dia 16 de junho Até dia 30 de junho Esses jogos, é ruim Bem, se você for comparar aí com Call of Duty, é ruim, porque a galera tava esperando aí um jogo de peso, um jogo que desse aí para jogar online que... enfim, mas não podemos esquecer que a Microsoft ela tem dois serviços, tá? Uh, não que eu seja um fã protetor aqui da marca, mas eu tenho que falar a verdade, tá, gente? Ó. Só também ideia essa semana mesmo, esse mês. GTA V ficou mais ou menos uma semana livre, gratuito, você pode gostar ou não gostar, mas é um baita de um jogo, ficou gratuito no Game Pass, jogou, saiu, tá? Ao mesmo tempo, esse jogo saiu e ficou promocionalmente por 59 reais para quem tem a Gold. Ou seja, você, assinante da Gold Game Pass Ultimate, ia lá pegar o GTA por R$ reais, A versão Digital Edition, que tem tudo lá. A mesma versão, ela está por R$ reais no PlayStation. Olha a comparação. Você tem vários jogos em oferta. Na Microsoft Enquanto alguns jogos não tem oferta nenhuma No Playstation Então você paga o preço cheio por um bom tempo Isso é bom? É ruim? Depende, depende Tem muita gente que tem uma pancada de jogo E não jogou quase nada Eu acho que quantidade não é qualidade Tá gente? Quantidade não é qualidade Ah, que, que adianta eu ter lá O God of War 1, 2, 3 é, O God of War novo E e eu não ter zerado, não ter jogado nada, tá, não ter feito nada nessa, desse jogo, tô então, tenho lá, sei lá, Halo 1, 2, 3, Halo Ultimate, Halo 5, e eu não joguei nada, então assim, não compensa, galera, não compensa, é legal ter jogo, é legal ter, mas você tem que jogar os jogos, tá, e, assim, falar que a Microsoft não lançou nada de bom esse ano, então vamos lá, vamos fazer uma pequena recordação. Eu até anotei dezembro, a, dezembro de 2019, tá? Castlevania, Toy Story 3 e Jurassic World. Então, foi três jogaços, eu falo por Castlevania que olha. Janeiro, quem 6, LEGO Star Wars e 16... Of The Darkness, Sixteen inclusive é um jogo que eu não cheguei a jogar na época Ele é um indie muito bem feito, eu não cheguei a jogar na época para Xbox Eu acabei pegando uma oferta promocional, acabei jogando com o Playstation 4 Mas é o mesmo jogo, é um jogo muito legal Aí você tem Farbe Heroes, que é um jogo assim, cretino em fevereiro Mas aí você tem Star Wars Battlefront. Né? Na, como um jogo de peso, um jogo antigo, mas um jogo muito bom. Aí em março, a gente vem com Castlevania Lords of the Shadow e também Sonic Generations. Tem certeza que não é um jogo de peso Sonic Generations? Quanto não quiser aqui jogar Sonic Generation, não pode jogar, não pode ter o jogo para jogar né? e ainda teve uma série de Batman. Aí em abril, a gente teve Project Cars. E alguns jogos lá que não eram tão legais, tá? E maio a gente teve Rally 4, que também é um joguinho mediano, mas é um jogo muito bom, então assim, é impossível dizer que a Microsoft vai dar um triple a todo mês, afinal, a Microsoft ela tem muito jogo bom no Game Pass, aliás, aproveita, vai lá, corre para jogar alguns jogos que já estão saindo da, da, da playlist lá do Game Pass, então, ou seja, o Game Pass, a gente talvez não tenha aquele, aquele senso de sentimento do jogo, de ter o jogo para nós, é, mas o jogo fica por um bom tempo, lembra da locadora lá que você pegava o jogo no final de semana? Eu lembro bem disso, com o... eu chegava lá, alugava dois jogos, alugava o Killer Stink, já tinha lá, mas peguei. Você alugava o Killer Shit, aí você tinha que devolver logo na segunda-feira, pagava lá 3, 4 reais. Uma época muito bacana, pelo menos que eu recordo com muito saudosismo, tá? Então você ia lá, alugava o Killer todo mundo queria alugar esse jogo lá, você alugava o jogo. Aí você ia pra casa, jogava, jogava, não dava. Final, segunda-feira você tinha que devolver. Aí final de semana você tinha que correr cedo lá na locadora pra pegar o jogo. Hoje, a gente não tem locadora mais, é uma pena, tá? A gente tem algumas locadoras aí que cobram, faz uns outros esquemas de aluguel de jogo, mas é uma pena, ou até porque o próprio sistema trava de você fazer alguma coisa. É, já expliquei outras vezes no canal como é que funciona, mas é isso, tá? Então você tem... Um, um sistema que assim hoje bloqueia isso e aí você pega e compra o jogo você pega e baixa o jogo na na games na game pass o jogo ele tem fica um tempão tem jogo lá se for um, um exclusivo inclusive a microsoft ela dificilmente tira do catálogo né? Você tem lá Forza lá para jogar Você tem Doom lá que não é exclusivo Mas está um bom tempo lá para jogar Aí você tem lá os, os jogos do Halo para jogar Aí você tem... Nossa, tem uns 200 jogos lá para jogar Você escolhe o jogo, baixa lá e joga Ah, na bela hora o jogo sai tudo bem, entra outro jogo no lugar aquele jogo muitas vezes sai entra em promoção na loja, se você gostou bastante você vai lá e compra um preço mais barato eu acho assim, que a plataforma ela tem muito jogo para jogar, é meio cabeça pequena a pessoa falar que o jogo é totalmente ruim, realmente os jogos não foram o que a gente espera para junho tá não é um mês, não estou passando pano também na Microsoft mas é, acredito que Uh, nós é, temos aí Outras formas de ter Jogos bacanas na plataforma E com certeza você eu tenho muito jogo para finalizar um abraço galera esse foi um bate papo aqui no nosso canal eu tive que fazer aí diluir muita coisa, ingerir muita coisa aí para poder estar tá falando aí com propriedade no canal, um abraço se você gostou do vídeo pode estar tá, é, dando o seu like aí, pode curtir o canal se você não é inscrito, inscreva-se no canal, passe para os seus amigos, o canal é novo e está crescendo, um abraço galera, até mais